Oração para a harmonia na vida amorosa. Meu grande amigo São Valentim, que és o protetor dos namorados, olha para mim, para minha vida e para os meus anseios. Defende-me dos perigos. Afasta de mim os fracassos, as desilusões e os desencantos. Faze que eu seja realista, confiante, digno e alegre. Que eu encontre um amor que me agrade. Seja trabalhador, virtuoso e responsável. Que eu saiba caminhar para o futuro e para a vida com as disposições de quem recebeu de Deus uma vocação sagrada e um dever social. Que o meu trabalho seja feliz. E espalhe felicidade sem medidas. Que todos os namorados busquem a mútua compreensão. A comunhão de vida. E o crescimento na fé. Que a minha obra espalhe pelo mundo. Harmonia. Paz.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 E amor. Assim, assim seja.